Olá, muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um workshop da Leroy Merlin. Estamos a festejar os dias da Bricolage, mais um evento relacional da Leroy Merlin e hoje temos um workshop de Organizo a Minha Dispensa com a Márcia Cunha, uma profissional organizer que nos vai ajudar com este tema. Relembro que podem colocar as vossas questões em direto, podem nos acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram e depois podem também rever todos os nossos vídeos ao longo destes três dias do evento de Bricolage no nosso canal do Youtube e também no site da Leroy Merlin Portugal. Começo por dar as boas-vindas à Márcia. Obrigada por teres aceito o nosso convite, Márcia. Uhum. E podemos começar por perceber um bocadinho melhor tudo isto da organização e da importância da organização na nossa vida e no nosso quotidiano. Eu que agradeço o convite não é? e agradeço a oportunidade de vocês, que vocês estão dando, as pessoas de perceberem que a organização ela é um benefício enorme na vida das pessoas. Não é algo que, que é moda. Ah, e agora é moda organizar. Não, a organização ela é um benefício, não é? E nessa altura ainda é muito mais importante a organização para dar aquele equilíbrio na saúde das pessoas, está muito ligada à organização com a saúde mental, de ter uma casa organizada, limpa. E agora que passamos tanto tempo em casa, também damos mais valor a ter tudo mais organizado, Sim. mais arrumado. E, e percebemos isso muito mais agora nesse período, de como a organização ela é benéfica para nós. Sim. Mesmo para o nosso estado de espírito e também para a organização com, com a nossa família e na nossa, na nossa rotina. Na nossa rotina. Nossos dias a dia são tão corridos, tão cheio de tantos compromissos, principalmente quem tem filhos, não é? A rotina é... é... 24 horas é muito Sim. pouco, não é? Então, a organização, ela ajuda que essas 24 horas fiquem mais tranquila, mais zen. E hoje o nosso tema é mesmo organiza a minha despensa, que acaba por ser um setor da nossa casa que muitas vezes também não é assim tão valorizado. Porque é vai tudo para a despensa, é tudo arrumado e é muito fácil de, de ficar assim um bocadinho caótico. É, e um é um bocadinho muito esquecido. É muito esquecido. Aliás, a despensa e a lavanderia são dois, dois espaços de uma casa que normalmente são os mais esquecidos. Sim. Né? a dispensa é algo que fica numa zona da cozinha ou usamos os armários da cozinha e é tudo ali fechado as visitas não vão lá normalmente você vai lá para pegar alguma coisa e sai não é algo que visualmente te chama atenção no dia a dia não é? então esqueçado é, muito, é, é assim. muito fácil no entanto a dispensa é uma das zonas mais importantes da casa porque é lá que é guardado os alimentos é lá que que, que organizado, ajuda o nosso dia-a-dia, -dia, principalmente nas manhãs. Nós temos uma dispensa organizada, nós sabemos uh, pegar as coisas para o pequeno almoço e já saber como é que vamos... Poupamos imenso tempo na nossa rotina. Claro que sim. sim. Então, podemos começar por onde, Márcia? O passo número um. passo número um é... Vamos fazer de conta, não é? Vamos tirar tudo, né? já achamos tudo com tudo aqui em cima e em casa as pessoas também podem fazer isso. Tira tudo da dispensa, tira tudo, limpa, aproveita para dar aquela boa limpeza. Uh, não usem produtos de higiene normal, de limpeza normal, use algo mais, mais natural. Eu aconselho a usarmos uma poção de água e vinagre, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de vinagre. Desculpa para fazer aquela limpeza, abrir, deixar arejar um pouco depois vamos começar a organizar. Até uma dica bastante simples, que são produtos que nós temos em casa Sim. e não precisamos estar a gastar mais dinheiro para Sim. fazer essa limpeza, e... até porque não é muito adequado também usar produtos tóxicos, Exato. não estamos depois colocar a alimentação. Sim, por causa é? do cheiro, Sim. há produtos que às vezes ficam, ficam uh, fora da embalagem, Sim. Não é? Então, o ideal é mesmo o vinagre. O vinagre... Água e vinagre, a água é vinagre. sempre para começarmos a nossa, a nossa limpeza. Exatamente, limpar tudo. Uh, tirar todos os produtos e depois vamos dividir por categorias. Uhum. É muito importante uh, ter a dispensa dividida por categorias, porque isso facilita o que vamos fazer, facilita a rotina e ajuda também a perceber o que, é que nós temos em casa. Certo. Muitas Sim. vezes uh, temos em casa produtos fora do prazo de validade, Sim. que estão esquecidos. Vamos às compras e repetimos aquele mesmo produto imensas vezes e aquilo vai, vai, vai se estragando. Então é importante ter por categoria, até facilita termos uma lista. Quando formos fazer a lista de compra, também facilita termos os produtos organizados por categoria. Sim, mas para o que é que faz falta. Vamos lá fazer a lista Sim. e vamos lá por categoria. Falta um arroz, então eu sei, faltou o arroz, está aqui. É muito mais fácil. É? Ótimo, acho que são ótimas dicas para, para começarmos. Então, já temos aqui a, a nossa bancada também mais ou menos organizada. Sim. Temos alguns, algumas embalagens que podemos, alguns recipientes que podemos usar para, para armazenar alguns pacotes que já estejam, por exemplo, abertos... Uh, o ideal é o termos bastante atenção no tipo de produto que vamos usar. Uhum. É importante que os potes que os potes sejam herméticos, porque ajuda ajuda a conservar melhor os, os alimentos. Okay. Sim. Uh, outro ponto importante é mantermos a data de validade do produto. Se é um produto que não consumimos com bastante com bastante frequência, ele tem um prazo de validade. Então é importante cumprir esse prazo. Só que se você não não anotar essa validade você não vai lembrar e o produto e o produto vai ficar fora do prazo. Claro, depois como já não temos a nossa embalagem ficamos sem saber uh, mais ou menos qual é que será o prazo e como é que podemos uh, ter essa noção de, do limite de, da validade. Uh, os produtos, os próprios produtos já têm já têm a a validade. Eu costumo fazer o seguinte, uh, eu costumo tirar a validade das embalagens, Sim. Uh, se as embalagens não têm, você pode também apontar aqui com a fita cola, um papelzinho, uma fita cola, põe a data da, da validade, mas eu costumo utilizar a própria a validade das embalagens porque porque é mais certa, não é? É a embalagem Sim. que está ali e, e tem ali o prazo certo da, da, da validade que acaba até por ficar assim mais diferente Sim. esteticamente. Depois temos os nossos potes simples e transparentes, acabam por ficar também com mais alguma decoração com os Sim. diferentes prazos de validade das diferentes embalagens. Sim. Também pode ser é, um mesmo treino. mesmo os produtos o, os recipientes sendo transparentes. Há muitos produtos que são muito parecidos. Sim. Tipo as massas, tipo as farinhas farinha com açúcar, sim, sim, então sim. se você não identificar isso, você acaba se perdendo ali, ainda vai colocar açúcar na, no, no sal, arroz. No <risos> do dia a dia também podemos perder sim, um bocadinho, sim. então sim, acho que, então, que é bom para Então, utilizamos todas as, uh, as embalagens e aqui, nesse arroz, deixa eu ver aqui onde é que ele está, está aqui, está aqui a, o, o prazo de validade, então o uhum. meu recorto, costumo sempre utilizar a mesma eu acho que fica melhor mas não coloco não coloco na frente eu costumo pô no fundo deixa eu pegar aqui um pedaço de fita e cola mesmo no fundo do, do recipiente no fundo do recipiente ok para não ficar tão amostra, não uhum. é não sei se vocês repararam coloca aqui e colocamos aqui no, no fundo e cada vez que você for okay. substituir uh, o, o produto dentro Sim. do recipiente, substitui claro. a, a data de validade. É, é sempre importante também identificar o, os, os produtos, como eu disse, a massa, as farinhas, tem a farinha 65, 55, a farinha com aveia, a farinha, vários tipos, Sim. então é muito importante. Que tipo de etiqueta você pode usar? Você pode ser criativo, pode usar a etiqueta que você acha que fica que fica melhor. Mesmo arroz. Esse arroz é o que? Arroz vaporizado. Então, eu vou criar aqui um, essa etiqueta. Este aparelho é mesmo uh, próprio eti... para esta, é. esta finalidade? É Essa, essa etiqueta aqui é... Eu, eu gosto de pôr também o tipo do arroz. Podemos mostrar lá para casa para podemos, quem está podemos. a acompanhar para terem Sim. uma ideia também. Sim. Do que Aqui pode eu, eu ponho o utilizado. tipo do arroz na etiqueta e depois ela própria imprime. Ela já faz o corte também. Mas se você não tem essa etiqueta, você pode usar outro tipo de etiqueta. Ela faz o corte e ela já vem próprio para para colar. também um papel mais simples e até mesmo uma eu trouxe uma aqui também, também. será o suficiente vou pôr os dois não é Sim. só para termos aqui pronto você não tem a etiqueta mas você pode usar uma outra etiqueta Sim. não é que também é muito fácil de muito de encontrar. fácil de encontrar você coloca aqui e coloca aqui o nome do do produto você coloca o nome do produto o que ajuda, facilita. Acho que ficou um bocado torto. Está ótimo. E assim conseguimos distinguir vários tipos de arroz, Sim. vários tipos de massa. Sim. Já temos é? duas opções diferentes. Temos duas opções e nunca esqueçam do prazo de validade. Isso é muito, muito, muito importante mesmo. Uhum. Porque há produtos com com um vencimento muito curto e se eles não são utilizados, eles têm realmente de serem substituídos. Claro, depois até mesmo em questões de saúde pode ser prejudicial. Sim. Portanto, por isso é que falamos que esta organização é tão importante. E não é só meramente por motivos estéticos, Estética, mas também... Exatamente, foi, é, é um benefício percebe. de saúde e, e também traz economia, não é? Claro. Se você tem uma uma, uma dispensa organizada, você poupa dinheiro. Sim. Você sabe o que, que tem em casa. Quando você vai às compras, a sua lista de compras já está já está ali organizada e você consegue comprar aquilo que é realmente é necessário. Claro que sim. É? O arroz já, já temos já pronto para arrumar. Sim, vamos arrumar. Ah, a nível de organização, aqui. Nós temos que começar por por espaços. Uhum. Né? Vamos começar, talvez, agora por esses. Okay. Tem a ver muito com a nossa altura e com o nosso olhar visual. Qual o, A nossa questão de, de altura, qual é o tempo que nós temos. Não é? De altura. Por exemplo, para mim, dá um jeito de ter essa prateleira aqui. Porque Sim. é muito mais acessível, é mais acessível para mim. Sim. Mas Depois também pessoa... cada família acaba por adaptar ao seu dia a dia Sim. e também mesmo a à estrutura da, da cozinha ou da dispensa Sim. também neste caso. Aqui, aqui, essa dispensa está mesmo dentro da cozinha. Se você tivesse uma dispensa fora, você poderia fazer lá uma parte de estoque e aqui deixar mesmo o que é consumido no, no dia a dia. Certo. Não é? Vamos organizar. Vamos, vamos começar. <risos> podemos começar por colocar o arroz também já se calhar na nossa, nas nossas prateleiras. Sim. E depois já. passamos para o outro produto. Vou hum, tirar este que já não precisamos. Não, vamos tirar para a bem, Podemos já podemos pôr a massa aqui já e assim já temos dois produtos já utilizado. Sim. A massa é a mesma coisa. As pessoas usam diferentes tipos de massa. É? Então, é importante mesmo que elas sejam identificadas. A massa também tem a, o prazo de validade, não é? Que já falamos sobre isso. Isso aqui é simples, isso aqui também é uma terapia. Sim, o arrumar é. O arrumar também é uma, é uma terapia. É... As pessoas que podem começar em casa e elas uh, seguir os passos direitinho, a, a, a validade Ela elas seguindo os passos direitinho, elas vão estar ali pensando, organizando, isso é uma terapia, eu falo E até para mesmo mim. pode ser um momento em família, Sim. também toda a arrumação, uh, assim estamos a incluir. Uh, os elementos da família, e também acaba por ser mais fácil para todos saber onde é que as coisas estão guardadas, não é? Isso é muito importante, <risos> sim. Eu, eu, a cooperação da família é muito importante, das crianças, e as crianças, elas gostam muito de participar, sim. elas gostam de, de estar incluída nas, nas atividades da casa, de perceber as coisas, e é uma forma também delas de irem ganhando autonomia. Exatamente, sim. Acabam por participar, por nos ajudar e elas próprias também acabam por desenvolver esse gosto por ter tudo mais arrumadinho. Sim, Dá muito, e, e, mas... e ajuda elas também. Sim. Acho que essa fita aqui está difícil. Se não conseguimos tirar essa. Sim. Se eu consigo ajudar, a Márcia. As crianças gostam muito, é importante, porque. Quem tem crianças é importante dentro da, da dispensa criar um setor para elas também. Sim, para ser mais fácil também o acesso Sim. aos produtos que consomem com mais regularidade. Sim, cada é? família, no caso, decide o que o que é mais adequado para elas. Mas uhum. pode sempre pôr um, um cestinho acessível para ela com aquelas coisinhas que elas podem podem comer. Sim. E fica mais na, na estrutura delas. Sim. E também não precisam estar tão dependentes. É, Enquanto a Elsa vai Tentando aqui <risos> estes pormenores dos, dos direitos. Sim. Mas vamos conseguir. Já está. Já está. Pronto. Eu gosto de utilizar, como eu disse, a própria etiqueta da, de validade uhum. do produto. Já está. Aqui embaixo, a própria... Depois é só substituindo conforme a mudança do... Do, do, produto. do produto. Sim. Aqui. Agora vamos organizar. Eles têm potes de diferente tamanho. Então começamos do maior para o menor. Ok, certo. Vamos pôr esses daqui, que tem essas... Márcia, também pode ir aproveitando para mostrar algumas... Alguns recipientes que temos disponíveis uh, na Leroy Merlin, quando não são transparentes, podem também ser assim, mais personalizados, também conforme de a decoração da, da cozinha. Podemos de... utilizar esse. Sim. Nós temos aqui, as, foi o que eu disse, as coisas das crianças. Nós podemos utilizar ele para colocarmos os, os docinhos, as, as bolachinhas, as coisinhas que as crianças podem, podem comer agora ele não é transparente sim. não é então para você saber o que tem dentro você precisa sempre abrir se você não quiser fazer isso colocamos sempre a etiqueta se é coisas da criança vocês podem pedir para a própria criança se ela já sabe escrever claro identificar sim é também uma forma mais dinâmica de fazer a decoração identifica aqui, por exemplo, vamos por aqui bolachas, não é? Podemos mesmo, por exemplo, com imagens do produto também, uh, identificar os... Eu faço isso na zona das das, da, da brinquedoteca das crianças, Sim. das crianças que não sabem ler. Eu utilizo as etiquetas e imagens e também é uma ideia muito boa que a Elça deu. Sim. Dentro dessas embalagens, em vez de colocarmos a uh, ah, o nome, como algumas crianças não sabem ler ainda, sim. utilizamos aqui uma irmão. imagem, sim. ou um desenho feito por elas. Sim. Eu tenho uma brinqueda toque que foi uma criança, as crianças que fizeram o próprio desenho do que estava dentro da caixa. A, a, a, a ideia delas, elas já sabiam o que, que era, foi, era, foi elas que criaram. sim Isso é fantástico, até mesmo para um momento mais criativo. Sim. Acaba por ser também uma grande ideia. Sim, e fica tão giro para pôr na cozinha. Sim. Ó. Fica é tão bonito. Esses potes são realmente muito bonitos. Então, as bolachinhas também já podemos Guardar. organizar. Se calhar vou arrumando ali, enquanto a Márcia passa vamos, a outros outro produtos. Sim. Vamos organizando essa parte aqui, pois sempre o. o agora, Elsa, essa parte aí é criança. Sim. Não é? Então, essa altura para criança muito não é, alto. é muito alta, fica adequado. O ideal é que esse esses produtos que estão direcionados para a criança fiquem na altura deles. Ok, então se calhar optamos por o espaço mais abaixo. Por espaço mais abaixo, exatamente. Nem todos os produtos foi suficiente para dar Sim. dentro dos potes, Que nós podemos utilizar cestas. Ok. Não é? Sim. Podemos utilizar cestas. Isto já está aberto já está aberto podemos podemos utilizar... depois fechar também com uma mola por exemplo Sim. para não estar sempre a abrir com tanta facilidade e depois podemos organizar cestinhos com com mais bolachinhas com umas coisas que não couberam dentro dos dos potes. por exemplo tudo que for tudo que for bolachas tudo que for biscoitos doces depois pode tudo ficar nesta nesta caixa Sim. e fica só para esse para esse tipo de, de produtos e aquela prateleira Supostamente, aquela prateleira fica uma prateleira para as crianças, okay. fica na altura dela e fica com os produtos que são, são adequados para elas, não é? Foi a família que determinou, Sim, digamos exatamente. assim, a família determinou que aqueles produtos são dela, né, que ela pode utilizar com, com frequência, digamos assim, ou com quase... <risos> Estás aqui a começar a arrumação dos doces, Sim. já temos as bolachas, já Sim. temos as bruinhas. Utilize blinhas. sempre caixas uh, para otimizar o espaço. Até mesmo quando uh, os armários são muito fundos, visualmente Sim. também é, é, fica mais bonito e mais agradável quando utilizamos caixas ou cestinhos ou caixinhas para, para guardar, principalmente as embalagens que são, que são abertas ou os saquinhos. E colocamos as molas e utilizamos assim. Sim, os produtos também não vão tão para trás, não ficam tão esquecidos é. lá lá no fundo. aqui É mais acessível, uma pessoa Sim. tirar a caixa Acho... e consegue logo perceber o que Sim. é que tem. Mesmo a nível Sim. de alturas e tudo, podemos sempre jogar com, com, com essa questão das, das, das caixas. Então os doces, vou deixar os aqui. Os doces já pode, já pode passar para lá. Esse aqui já podemos guardar. Aí ah, você pode bom. guardar essa Sim. parte aqui. Sim. Eu ajudo aqui neste lado. Põe esses mais baixos para frente. O arroz. Agora, temos produtos que não são utilizados com muita frequência. E onde é que eles podem ser guardados? Na parte mais alta. Sim. Na parte mais alta do, dos armários. Por exemplo, papel higiênico. Guardanapos são, não são produtos que são utilizados com, com, com muita frequência. Eles podem ser organizados na parte mais alta dos armários. Esses já podem ir para lá. Agora, os produtos pesados. Os produtos pesados, como a água, como o... As bebidas, sim. o ideal é que elas fiquem na parte mais baixa, que é a estrutura do, do móvel, uhum. não é? É a parte mais baixa. O leite, são produtos pesados, não é? Então, e as, as bebidas, as bebidas os, o fundo? Sim, sempre na parte pano. mais baixa. Okay. Isso. Podemos usar aí também cestos e caixas para otimizar o espaço, mesma altura, se for necessário. Sim, podemos e depois usar... dentro também, de, por exemplo, dos sumos, também podemos dividir por subsecções, por assim dizer, sim. os sumos naturais, sumos, sumos naturais, gás, por exemplo. Gás, sim. sim, e utilizamos sempre as partes mais baixas, okay. não é? tentamos otimizar dessa forma. A nível de, de, de enlatados. É sempre importante os produtos ficarem sempre virados com a frente, né? nunca a parte das costas do produto. Porque se vocês observarem bem, esses produtos, o fundo são iguais, não é? Os fundos são iguais. Quer dizer, se eles estiverem assim, você nunca sabe o que é. Sim. Pode ser o feijão, pode ser o grão, pode ser, pode ser qualquer... qualquer tipo de Sim. feijão, não é? Então é sempre bom e esteticamente é muito mais agradável você abrir uma dispensa e os produtos estarem virados uh, pela para frente, não é? o Do Sim. lado da frente. É muito mais agradável de se ver. E também são pequenos hábitos que depois no dia a dia vamos acabando também por nos lembrar que fica mais bonito e que fica mais organizado. Se tivermos esse cuidado, quando desarrumamos, depois quando vamos voltar a arrumar, arrumar exatamente da mesma maneira como Sim. quando usamos o produto. Isso facilita uh, mantermos essa forma quando chegamos das compras. Sim. Quando chegamos das compras, já temos tudo determinado. É muito mais fácil a gente chegar e já pôr as coisas tudo num lugar. Sim. Do que estar sempre a acumular e ocupar ainda mais espaço e a deixar sempre para depois. Sim. Chegar aqui as nossas coisinhas. Esses aqui também, já podem, já, podem podem, já podem ser organizados, sempre virado com a parte da uhum. frente. É importante sempre observarmos o prazo de validade. Os produtos novos chegam, tem que passar para a parte de trás do fundo. Para acabarmos logo o que já está aberto e o que já está, e está, não está aberto abrir e o prazo de validade. Por exemplo, eles têm um prazo de validade. Eu comprei produtos novos, esse aqui, qual é a validade dele? Não sei, não tem aqui a, a validade. Tem? 2000 e 2022. 2022. Sim. Pronto. Vence agora em junho de 2022. Os novos produtos que eu comprar, eles têm que ficar na parte de trás e esses daqui vêm para frente. Uhum. E eu vou gastando sempre os que estão mais próximos da, da finalidade, da, do prazo de Exatamente. validade. Sim. Isso com, com isso com tudo, isso com tudo, com todos os produtos. Não é a forma que a gente tem de manter a nossa dispensa saudável, digamos assim. Claro que sim, não é saudável. Tá. Só que preço isso já claro. pode, já pode. Tudo virado para frente. Sim, tudo virado para frente. No final eu vou dar uma outra dica bem importante também que nós podemos fazer que vai facilitar o nosso dia a dia, principalmente a nossa ida às compras. Esse são os sumos das crianças, fica também na zona da parte uhum. da, das crianças que já determinamos que essa prateleira aí. As especiarias. As especiarias, os temperos, é sempre bom que eles estejam próximo da zona de cozinha. Na parte da zona de cozinha é onde nós vamos utilizar, temperar e tudo. Nós podemos também utilizar cestos para elas. E essa fica na parte da, da cozinha. Esse vamos deixar para o chá. e fica muito mais arrumado, fica muito mais fácil de ir buscar o que precisamos, do que estar cada um para o seu lado e depois queremos uma coisa e encontramos. outra. É importante outra. criar na zona da cozinha, quando se pensa, criar um, aquele ciclo de coisa que nós vamos precisar na zona que do usamos fogão. Mais vezes, com mais regularidade. A zona do fogão, onde nós cozinhamos, ter ali os temperos, ter as coisas que nós utilizamos para, para temperar, depois os pratos, o panela, essas coisas assim vão vão rodando conforme a rotina da família, conforme claro. o, o, o dia a dia da família. Essa é parte vai para a zona da, da cozinha, é, depois vamos lá do nosso fogão e do sítio onde nós preparamos as nossas refeições. A parte de de categoria não é que nós criamos. Isso é farinha, açúcar, coisas para pastelaria. Criamos também, podemos criar também um cesto. Esses cestos são maravilhosos. Vou precisar deles. E aí em vários tamanhos. Sim, a diferentes... eu, eu adorei, não é? Já estou aqui já de olho neles. E vamos... fica muito bonito também. Sim, mesmo sim fica muito bonito. Sim. Essa é a parte que vamos usar para pastelaria, para bolos: as farinhas, as farinhas, os adoçantes, os, adoçantes, os, os pozinhos coloridos, aquelas coisinhas. E depois etiquetamos também, colocamos pastelaria ou conforme Sim. seja mais fácil para a família identificar. Sim. Mesmo, por exemplo, uma ideia para o pequeno almoço, até mesmo com os produtos que nós usamos mais vezes, por exemplo, o pão, as tostinhas, Sim. as bolachas, nós podemos ter algo deste género, com tudo isso já preparado e depois de manhã é só colocar à disposição de toda a, toda a família. Criar a zona do pequeno almoço. Sim. Eu sempre crio essa zona do pequeno almoço. Então, o, o, o que a família consome no pequeno almoço. Sim. Seja os cereais, uh, seja as bolachas, seja o pãozinho. Fica logo tudo a junto. Então, quando ela abre aquela porta, ela pega aquele cesto. Não é? digamos Um exemplo que seja um cesto como esse aqui, maior. Com as coisas do pequeno almoço. Ela pega o cesto, leva para a mesa, prepara a mesa. Eles utilizam, tomam o pequeno almoço, depois pega o cesto. Leva e guarda. Já está tudo arrumado, é só encaixar no seu sítio. É só encaixar lá no sítio e já fica resolvido. E é todo assim. pequeno almoço é assim. Sim. Ou os lanches, ou as medicações que são às vezes utilizadas pela família no pequeno almoço, vitaminas, coisas sim, assim. Sim, sim, sim. Também é uma boa uma boa também dica. Também utilizo cestos, coloco junto ao pequeno almoço. E se as também não se esquecem que naquela refeição tem de tomar determinado medicamento sim. ou suplemento, Pode ser também muito bom mesmo para para relembrar um género de um lembrete de, daquele horário. Precisamos de, As manhãs aquilo. são muito complicadas. Sim. Quem tem filhos. Pois quando envolve crianças ainda é, ainda... Isso ainda é muito mais as rotinas ter que acordar cedo para sair cedo para não apanhar trânsito, para levar os miúdos à, à escola. Então assim quanto mais nós facilitarmos a nossa vida melhor ainda. Sim e, e tudo nada... o dia todo. Facilita o dia todo, já saímos de casa mais zen. Claro né? que sim, claro que sim. Mas então a gente também poderá ficar ali colocado também no nosso armário? Sim, sim, nós podemos colocar já agora nesse armário, porque criamos essa parte aqui para as crianças, criamos essa parte aqui das bebidas, das bebidas e dos mais, mais pesados, pesados. essa aqui é a parte dos alimentos, aquela parte de cima é a parte do, dos produtos que não são utilizados com muita frequência, não sim. é? Agora nesse armário aqui nós vamos utilizar. Então, se calhar esta zona da pastelaria já este aqui? Sim. Não se posso, sim. Posso? Posso. Vou já fechar este, tá bem, Marcia? Sim, posso é? fechar. Criamos aqui essa zona da pastelaria. Se calhar colocamos mais do outro lado, Marcia, O que acha? Aqui? Sim. Pode ser também. Sim. Que assim e... conseguimos mesmo ter a noção de, do espaço que que ocupa. Aqui, tendo mais cesto, criamos a zona do cesto do pequeno almoço. Até pode trazer os Sim. cereais. Aqui. A papa, não é? Os As E a papa? É, um, os flocos também ah. podem ficar em. em... Potes herméticos, eles conservam, desde que os potes realmente sejam herméticos, Ele conserva. Sim, é uma, uma boa opção para guardar esse tipo de, de sim. produtos. Márcia, eu vou aproveitar também para relembrar quem está a assistir ao nosso workshop e quem está a acompanhar, que podem colocar as vossas dúvidas, as vossas curiosidades. Nós respondemos a tudo em direto, temos a Márcia para nos ajudar sim, com alguma sim. questão e com alguma dica que, que seja necessária. E também como foi respondido de momento, será respondido muito muito em breve. Portanto, estejam à vontade para participar. Sim. Estamos aqui super disponíveis para ajudar. Exatamente, estou aqui disponível. Essa então. também é, faz parte, acaba por também, de certa forma, fazer parte do pequeno almoço. Não é? Sim. Que fica lá na zona. Os, cafés. os chás os cafés. chás e os cafés. Podemos utilizar também cestos. Sim. Para pôrmos os chás e os cafés. a quem também consuma... Os frutos, secos. os frutos secos também podem ficar okay. junto e, e tentem sempre pôr em cestinhos, cestinhos porque faz aquela aquela divisão. Ao fazer aquela divisão facilita. Sim. No, Podemos no... não deixar tudo solto. Ou metemos todos os, as embalagens, todas as embalagens num no, no cesto. Ou então ocupamos os nossos e esses, os nossos esses, potes. Esses produtos também podem ficar em potes herméticos. Sim. É sempre importante que o pote seja hermético, mesmo para a conservação mesmo do, mesmo para a conservação do, do, do, do, do ah. alimento. Podem, podem ficar lá. Agora nós temos a parte do... dos nossos óleos. Esse é a parte minários, dos óleos dos e azeitos. tudo, é também na zona onde vão ficar as especiarias e os temperos. OK. Ou não ser que seja stop. Eles podem ficar aqui. Mas são coisas que são consumidas no dia a dia, é também importante que fique na zona ao pé do fogão. Ok. Então, fica aqui do meu lado, que é usado com mais frequência. Temos, Temos aqui também... Os produtos de limpeza. Faz parte de todas as dispensas. Sim. E que é muito importante sabermos onde... Os onde produtos os de limpeza, eles têm cheiro tem o perfume do, do, dos próprios produtos. O ideal é que eles sejam separados numa prateleira diferente do, da prateleira do, dos produtos. Certo. E também que não fiquem tão uh, uh, acessíveis às crianças. Sim. Também precisamos isso em, isso em é atenção. Isso é muito, muito importante mesmo. Uh, um descuido, as crianças podem por uma parte mais alta, se tiver uma lavanderia Sim. em casa, utilizem na lavanderia, se não tiverem, for na dispensa, Crie uma uma zona uh, que ele não fique próximo dos produtos, principalmente as lixívias, de, de... Sim. Sim. As lixívias né, os produtos de limpeza do chão, porque ele tem sempre aquele cheiro. E acaba por uh, também é. uh, danificar os produtos que estiverem. Reservados no mesmo. Então, é sempre mesmo local. importante. Se tiver lavanderia, utilizem na lavanderia. Se não houver possibilidade de ter uma lavanderia e só tiverem mesmo a dispensa, separem uma prateleira longe um, ou não tão próximo dos produtos alimentares. Sim. E a Márcia, no seu dia-a-dia -dia profissional também, quando ajuda outras famílias a organizar as suas casas, o que é que sente a maior dificuldade? Uh, nas pessoas que vai ajudando na organização, quais é que são os principais, os principais obstáculos que aqui encontra? A excesso. Excesso Sim. de coisas. Exatamente por falta da organização. Uh, como elas, as pessoas não, não estão habitualmente organizadas, elas compram muitas coisas porque sabem que precisam, só que não se lembram que elas já têm aquelas coisas que compraram. Sim. E acabam por ocupar muito espaço. Ocupar muito espaço. Não é? e, e também vem tudo que tem na, na, na, nas lojas, o que é passado na televisão, comercial e tudo mais, Sim. Agora, e compram tudo. E, e não percebem é difícil. Que, é possível, que, que, que cada família tem a sua rotina, cada família tem a sua maneira de, de viver, então é importante adaptar isso. Então, esse também é um do, do, do, do meu papel como profissional de organização, é ajudar as pessoas a perceberem qual é a necessidade que cada uma delas tem? Acabam também por estabelecer prioridades. Nós também temos disponível aqui na loja, na nossa Leramerna de projetos de telheiras. temos já disponível este serviço também de organização que os nossos clientes também já podem podem adquirir e, e é uma ajuda para eles. E aquela é revolucionadora. É fundamental. Que é algo é e fundamental. agora estamos também a apostar nesta nesta vertente. É fundamental porque porque a a minha rotina é diferente da rotina da Elsa. Claro. Temos vida completamente diferente. E até mesmo os produtos que nós usamos na no nossa dia a dia também são, são, diferentes. são diferentes. Então, uh, uh, o papel do, do meu papel como profissional de organização é mesmo mostrar para as pessoas, para elas perceberem qual é a necessidade dela. E eu trabalho na necessidade dela. Eu crio soluções e, e espaço para a necessidade dela. Eu vejo o que é, que é essencial o que é, que é melhor, de que forma que facilita a vida dela. Muitas vezes eu mudo ali alguma coisa que eu acho que faz sentido e realmente depois faz sentido. Sim, às vezes é uns se... olhos que vêm de fora e tem outra perspectiva e nós, sim. como estamos, tão habituados a ver as coisas sempre da mesma maneira, depois não, não nos apercebemos de pequenas mudanças que podemos fazer no dia a dia sim, e que são ex... benéficas. É, sim, porque existe um método, não é? Que nós seguimos um método, aprendemos sim. um método para organizar, mas também é importante olharmos as pessoas uh, com um olhar uh, mais atento à necessidade delas. Né? E a um bocadinho, esse, esse apoio e essa, Sim. essa ajuda. Eu, até, eu até, até brinco de que eu sou um bocado psicóloga da Sim, casa. Exatamente. Acabo por ser, não é? de certa forma, porque uh, antes de iniciar os projetos, eu procuro sempre saber como é a vida da pessoa, como é a rotina, o que, é que ela realmente precisa, de que forma, se ela tem filhos tem filhos pequenos, tem filhos já adolescentes, como que é a rotina. Acaba por também entrar um bocadinho na dinâmica sim. familiar e na sim. vida pessoal, sim porque acabo. é fundamental. Claro sim, que acabo, sim, acabo porque o meu papel como profissional de organização é, é deixar aquela família muito melhor do que quando eu cheguei. Claro que sim, e tenho Sabe? a certeza que faz um papel brilhante <risos> e pela ajuda e pelas dicas que também que nos tem dado, Márcia, temos uma pergunta? Sim. Vamos ver o que é que podemos ajudar. A organização realmente ela ela é nesses dias tem sido ainda mais essencial do que do que Sim, antes. as pessoas Sempre têm foi, passado muito mas tempo, mas agora em as casa. pessoas começaram a perceber mais a importância da organização e que não é moda, é mesmo uma necessidade. A nossa questão Márcia, qual a diferença em arrumar e organizar uma dispensa? Arrumar e organizar, seja dispensa ou seja qualquer outra zona da casa. Né? Arrumar é você chegar e pegar todas as coisas que você tem, por dentro do armário, fechar a porta. Está arrumado? Sim. Né? Organizar é você pegar os produtos que você tem, separar por categoria, como nós fizemos, identificar, priorizar os espaços, priorizar a rotina, Saber o que, o que é, o, o que convém ficar na prateleira de baixo, o que convém ficar na prateleira de cima. A organização exige o espaço. muito mais atenção, mais tempo, do que simplesmente arrumar é. no dia a dia, para as coisas não estarem só espalhadas, ou não Sim. estarem só no meio do caminho. Exatamente. Portanto, é é a essa a diferença, diferença, seja Sim. na dispensa ou seja em qualquer outra zona da Sim. casa. É, a organizar é, é categorizar espaço, é otimizar espaço e facilitar a vida quando você chegar do supermercado, você já sabe onde que vai pôr os produtos de limpeza, já sabe onde vai pôr os alimentos, já sabe onde vai pôr o papel higiênico, o as bebidas. É, facilita muito mais. Você chega com essa pose aqui em cima e vai ali. Sim, é logo automático. Já sabemos o que já é é. temos. Então isso é organizar e e arrumar, não. Você chega com essa cola. E vai jogando tudo dentro do armário. -o no mesmo sítio. Tudo dentro e fica tudo do lá armário. lá até fazer falta novamente. Sim, e quando você quer um sal, você não sabe onde é que está o sal. Aí ou tira tudo ou vai ao supermercado comprar outro. Sim. E depois no, no final até está mesmo no fundo de, de alguma prateleira ou alguma coisa. Márcia, recorde-me agora também que temos uma opção, por exemplo, para as garrafas de, de vinho para quando queremos juntar a família, aos amigos lá em casa. Agora, por exemplo, também está a chegar o Natal, Sim. vão começar os convívios. E temos algumas uh... sugestões. Exatamente. Eu vou aqui chegar para a Márcia também conseguir mostrar. Vamos tirar aqui do meio. Esta é uma das várias sugestões que a Leroy Merlin também oferece. Existem vários... Várias soluções. Vários tamanhos, vários formatos. Esta é uma delas que será também uma boa opção, até mesmo esteticamente, para a decoração. E Podes para otimizar o espaço, Sim. Sim. grande parte dos armários são muito profundos ou muito altos. Você põe as garrafas e acaba sobrando espaço, ou Sim. em cima ou no fundo. Se as garrafas ficam muito ao fundo, você não consegue. Uma forma de otimizar isso é utilizando garrafeiras. Sim, e até mesmo para depois retirar acaba por ser mais seguro do que estar a mexer em Sim. várias coisas ao mesmo tempo e tirar uma que está mais... E ela encaixa fundo. dentro do armário. Né? Okay. Como, como a Elsa disse, há vários tamanhos, vários modelos, várias opções que você pode encaixar dentro do, do, do próprio armário. Ou de uma prateleira, se você tiver uma dispensa com, com prateleira, se for um espaço aberto, também pode utilizar as garrafeiras é uma ótima opção sim. e até mesmo para decoração também existem garrafeiras muito bonitas sim. que acaba por dar assim um toque sim. à decoração da, sim. da casa porque eu acho que a organização também é sempre importante darmos ali um toquezinho sim não é uma peça bonita é uma peça bonita ou o pote que nós usamos hermético sim. que era de cor Acaba até mesmo por a decoração ir buscar um bocadinho aos nossos potes. Exatamente. Não mesmo. foi propositado, mas mesmo assim, ela <risos> vai é, ficar bem. Mas isso é importante, porque para que a nossa casa não fique tipo uma casa industrial, digamos assim, Sim. ou uma cozinha de um, de um restaurante, né, que é tudo ali muito. Não, tem ali o um nosso toque, tem ali uma plantinha, tem ali um vasinho com flor, tem ali um pote que é mais bonito, para a gente pôr umas bolachinhas melhor, tem um cestinho mais bonito. Então tudo isso são coisas que nós podemos utilizar, que pode ajudar. E existe diversos materiais, diversas cores, por isso é muito fácil cada um de nós Sim. adaptar também ao seu ao seu gosto pessoal. Exatamente, eu acho que isso é importante. Excelente. Temos também mais duas dicas. É temos mais coisas ali, Sim. não temos? Sim. <risos> Mais duas dicas que podem ser uma grande ajuda? As dispensas, é, muitas vezes é uma dor de cabeça, por quê? Porque temos a tábua de passar a ferro, temos o ferro que às vezes não conseguimos, temos o estendal, temos as vassouras, os rodos, essas coisas todas, e não sabemos como fazer, não é? Ficamos ali aquela confusão, ali tudo tudo ali mutuado e a ideia é mesmo utilizar produtos que possam nos facilitar. Aqui nós temos esse, podemos pendurar vassouras, podemos pendurar a tábua, principalmente a tábua de passar a ferro. Sim, ou, porque às vezes fica encostada a um canto... Ou é uma solução que já foi criado, um armário que já foi criado, que já existe uma solução própria uhum. para pendurar a tábua, para guardar. Se não, a ideia é mesmo é optarmos por soluções que elas fiquem sempre na, nas paredes, nunca fiquem no chão, para a gente poder circular. Sim, antes de nos movimentar. Né? Nos movimentarmos. Uh, na porta, atrás da porta, só se houver uma abertura suficiente da porta para a gente entrar e sair com facilidade. Sim, senão no dia a dia acaba por não ser prático, senão... estar sempre a bater com a porta na tábua, é. ou ter de tirar a tábua do, do caminho para conseguirmos alcançar outra coisa. Sim. E eu... Então com estes acessórios acaba também por ser uma Sim, ajuda. Sim, exatamente. Penduramos na parede, fixamos na parede e a tábua fica pendurada aqui. Ótimo. É? Eu acho que é, que é perfeito mesmo. E, e a... por outro lado, para as vassouras, para as fregonas. Sim, para as vassouras, para as fregonas. E além disso, ela ainda tem esse esse suporte aqui, Sim. esse gancho aqui que nós podemos utilizar para o avental ou para o pano, não é? o pano de limpeza ou para o próprio avental que que é utilizado. Isso pode ficar fixado atrás da porta, se, se se a porta puder sustentar. Não é porque ele não ocupa muito muito espaço Sim. e acaba por ficar ali na zona escondida. Se não puder, também pode pendurar na parede porque ele também é suportado na parede, não é? Sim, acaba também por ser bastante prático. E, então... e, e há outros tamanhos? Sim, que sim eu já sim. comprei outros tamanhos, aqui sim. já utilizei outros tamanhos, Ótimo. que ajuda. Exatamente, depois não. também vai dependendo da, da necessidade. E, e, a, e a dispensa? Eu gostaria que as pessoas pensassem na dispensa como, eu sempre digo que a cozinha é o coração da casa. É, a cozinha é o coração da casa. Também, mas mas a dispensa é fundamental que a dispensa esteja organizada para o coração funcionar, Sim. digamos assim. E é um grande suporte mesmo para o resto da casa. Sim, completamente. Principalmente para a cozinha, mas Principalmente... mesmo em termos de arrumação uh, de outras uh, partes da casa também acaba por ser esse, esse suporte. Sim, é completamente. É, a dispensa ela é fundamental porque vai nos ajudar com a economia, né, financeiramente, Sim. com o nosso bem-estar, e com a nossa saúde, porque temos os alimentos conservados em dias, é? com prazo de validade em dia, conseguimos ir às compras com facilidade. Claro que sim. A, a dica que eu ia falar antes que eu esqueça. Sim, também já estamos uh, a acabar o nosso, é, Então vamos, vamos a essa A nossa organização da nossa despesa já está tudo tão organizado e tudo tão arrumado, vamos sim. aproveitar para finalizar com algumas dicas. Sim, uh, a lista de compras. Se você tem a dispensa organizada, você pode criar uma lista de compras já definindo as categorias. Quando cria a lista de compra, define as categorias. E dentro dessas categorias, quando você vai às compras, você abre o armário e já sabe. Porque no almoço? O que, que me falta? Falta os cereais? Falta a aveia? Né? Na zona dos enlatados, falta o feijão? Sim, Falta... logo mesmo a lista estar dividida pelas categorias, pelas categorias acaba também né? por ser mais rápido. Acaba por facilitar a nossa, a nossa ida ao supermercado e poupamos no nosso bolso. Sim, bastante, não é? sem dúvida nenhuma. Ótimo, ah, Márcia, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que também já aprendemos muito hoje consigo e com aquilo que, que nos trouxe uh, para o nosso workshop. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço por ter aceito uh, participar mais um, um evento da, da Leroy Merlin. Espero que seja o primeiro de muitos. Sim, também uh, espero. Não só em termos de dispensa, mas temos muita coisa de certeza para aprender ah, consigo. Temos, temos, <risos> temos, sim. Eu só queria acrescentar sim. que as pessoas pensassem na organização como um benefício. Sim. Como um, um, uma ajuda para a nossa, para a nossa saúde. Para a nossa paz e para o nosso bem-estar na nossa casa, sim. em todas as zonas da casa. Não ser visto só apenas como algo supérfluo. Supérfluo, ou algo sim. como um, está na moda. Não, a organização ela é realmente um, um benefício. Foi por isso que eu que eu, que eu comecei a trabalhar nessa, nessa profissão. Sim. Foi mesmo porque a organização trouxe para mim muito mais equilíbrio muito mais benefícios na minha vida e na vida da minha família. Claro. claro. E tenho a certeza que também quem está a assistir também vai acabar por olhar para a sua própria casa e começar a perceber o que é que pode fazer diferente. Sim. E perceber também uh, o que ajuda no dia a dia esta, esta organização e, e todo este cuidado. Volto também a relembrar quem está a assistir ao nosso workshop que temos este serviço também da organização Uh, na nossa loja de, de telheiras na nossa loja de projetos portanto é mais um, um, uma novidade que, que poderão também aceder uh, dentro da Leroy Merlin e agradeço também que terem estado desse lado espero que tenham gostado, que tenham aprendido podem rever este vídeo as vezes que quiserem estará disponível no nosso canal do Youtube e no site da Leroy Merlin Portugal obrigada, obrigada Márcia obrigada e até à ter. próxima obrigada